Rapaziada, agora a aventura vai começar a ficar sinistrona. Ó, oh, a mina tem diploma, tio. Ela é perita em destruir com esse furgãozão do amor, tio. Olha o tamanho da escavadeira que ela tem ali na frente. Altamente profissional. Beleza, já carregamos aqui. Ah, nossa arminha é profissional. Vamos esperar os Loki agora. Rápido, É eu e você, tio. Ó, olha esse laser do milho. Peraí, como é que é o negócio? Ixi. Pode vir, tio. O joelho, tio. Tem que picar no joelho. Ó. Oh. Loft cai Eu cai uh, O vale pular assim, tio? É o aranha tio! Mas o uh, Um altamente homem é agora, hein? Finish him. <risos> Fatality. Oh, meu Deus! Vamos ficar de boa, Vamos de boa! Vamos respeitar ordem! Ordem de chamada, pelo amor de Deus! Oh! <risos> Peraí, a minha curte, hein? Arminha, bica os olhos, um amor, hein? <risos> Espaziada, um, tá, o Lio está altamente treinado pra bicar os olhos, hein? Ó, hoje é dia de bica, bicação, hein? Ó, um bom... Um, meu tá cheio de cara, hein? Isso é alto, esse cara é preto, hein, tio? Tem uma facada, é atacada, tá de boa! Espaziada, peraí, peraí! Espaziada, peraí! Oh, meu Deus! Oh, Lio! Oh, Lio! Oh, Lio, peraí, ficou preto! Oh, meu resolve qualquer preto, tio, ó! Espaziada! Vamos se ligar, hein, tio? Tá, tá em dificuldade! Pessoal, financeira, passando por depressões, momentos incalculavelmente maus na sua vida, rapaziada. É só você pegar a escopeta na mão, só de sentir ela, você já vira um cara do amor, tio, ó. Oh. Ó, oh, primeira faz chance, segunda faz chum. Tá falando tá, tá um buzineiro, hein. Ô, oh, buzineiro, tio. Ô, oh, meu Deus. Rapaziada, é, é bom a gente usar a arminha aqui, que a arminha é a bica bem forte nesse caminhão, hein. Ó, oh, já picou. Ô, oh, o caminhão. Ô, vou... oh, meu Deus. Como é que... Rapaziada, tem, tem um carinha aqui, né? Uh, oh, meu Deus! Olha, tem cara chovendo, hein? Oh, a cabecita vai brincar. Vamos, vamos ficar de boa, hein? Olha, chamada, tio! Vai, Cristiano! Vai, Cristiano! Ó. o Olha, pegou no tanco o Fusca, tio! Oh, meu Deus! Céu. Oh, só um chute aí, hein? Você pode fazer isso? Oh, oh, meu Deus! Oh. Olha o Fusca, tio! Olha o Fusca, tio! Tá de boa, tio! Momento de respiração, hein? Altamente sinistra essa parte. Olha o carinha correndo de boa o joelhinho dele, ó. O joelhinho, vou respeitar e não cai de boa. Deixa eu dinheiro, tá nós, hein? Tem como dar pra pegar? Se inscreve, tio. Fazer, como sempre nos melhores filmes, a engrenagem do amor precisa ser acessada. Peraí, tiozinho, eu tô conversando com meus amigos cavernistas aqui, você estragou toda a cena. Parece falta de respeito. Vai ter que usar um suflicks aqui, hein? Esses caras estão muito loucos. Pera aí, pera aí. Pera aí, olha o suflicks. Calma, calma. é um xarope. É um xarope que não dá pra qualquer tipo de zumbi ficar de boa. É mesmo. Pera aí, pera aí. Ó, chute também. Chute capoeirista é bom. Ai, fez bem. Fica, Dói. Fica, Toy. Outro Zay. Isso, Leo, Isso. Fica o Zé aqui, vai. O oh, dela é arde, gente. Dá um vídeo ali, você vai ver. Atrás, hein. Atrás tem. Ó. Oh. Chuca. Ó, oh, lá embaixo, Lio. Primeiramente, vamos ter que tirar esse binocular aqui, ó. Pega mais uma snipereta. Tem que ser posicionar agora ali, ó. Um. Oh. Outro. Beleza. Valeu, aqui em cima, aqui em cima, escou agora, sem brincadeira, é você Leon, isso, vira Leon, vira, manda, outro, atrás de você Leon, olha, dá 30, 2, 3, lá embaixo Leon, lá embaixo, olha, veja, Ele tá de boa lá embaixo, volta, ô oh, meu Deus, mais, ô ah, meu, oh, meu Deus, é profissional Leon, Leon, pega seu tirador de elite, e manda dentro do Pipocsons, ô oh, Leon, ah, olha, o momento está altamente, insatisfatório para o rinho, hein? ó, oh. Ô, oh, meu, peraí, Leon. Você vai, ao oh, dentro, dentro desses zóio gigante. Você errou. O que acontece? O Leon estava com um pouco de alergia. E <risos> deu aquela coceirinha no braço, sabe? Um pouco de ladinho. Não teve como acertar esse tiro do amor, hein? Vamos ligar. É isso mesmo. Espaleado. você não se importa, vou pegar essas munição e voltar rapidamente para a Ashley. Já com a alavanca puxada, hein? É, não é. O elevador foi ativado. É melhor você voltar rápido. Ô, oh, meu, vou voltar rapidinho. Tem como pular lá embaixo? Não. não. Pois é, lembrando que o Leon tem um dos melhores joelhos do planeta. É tipo, uma popular de boa, tipo, é, é treinado para isso. Se inscreve aí, tio. Tem é, um momento um pouco suspeito. Carregando a arma. map! Ah. Vamos pegar as outras arminhas também e dá um carregamento nela, tipo, Já fica preparado a batalha. Sempre tem os pilantrinhas. Dessa parte para frente, tio. É, é só capoeirístico. Não tem facilidade. Ai, ai, ai. É, abriu, começou a corrida. Vai. Atrás não tem nada. Vamos, não dizer, dirige esse trator é bom, é de ah, oh. do moto agora estamos. Como é que é o negócio? O que já está chovendo? Por isso. Peraí, dá um dá um isso. mais forte começar isso. Por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Manda, um cá, ó. Oh. Valeu, tá fazendo nada, gente, ó, escopreta. Esco ó, oh. dá um... Oh, meu Deus, já olha pra foto. Gente. É tudo legal, Faz né? Bem. Faz a barba desse Loki. Ah. Oh, meu Deus, o bichinho não. Dói, hein? beleza. O bichinho já calembar. Tranquilo. Já pula outro. Dá um sorriso com o cat, ah, tipo, Olha, caberninho. Oh, meu Deus, o cara tá muito que foi o Spider-Man, Deu ah, um cerro aí, o que? Como que? Mas o cara já tá do meu lado. Rapaziada, momento todinho grego, hein? Ah, isso é o curto. Vamos usar essa plantinha aí, hein, Leon. Olha. aí, Olha, Leon. Rapaziada, o cara quer brincar, hein? Eu nesse lugar, tio. Ixi! Toma-se agora. Ah, rapaziada, é, é pular e voltar, tio. O, o que? Oh meu Deus, ele já pula batendo! Olha o Fusca, tio! Olha o Fusca, tio! Rapaziada, o Fusca, tio! Bem oh, que oh. esse Fusca logo! Lagar de ser trouxa! Já foi, né, tio? Pelo amor de Deus, já foi! <risos> Rapaziada, saímos são e salvo dessa aventura altamente sinistra, tio! Já caímos num local altamente preto com uma máquina profissional pra salvar e o tiozinho do Paraguai do Cabrinha adora! Vamos ligar, hein? VAP! Eu posso sentir them crescendo ever so forte inside de você. Sadler! Talvez você possa resistir. E o cara é jovem, mas a Júlia é poderosa. As ah. é. aí, Ashley, fica, fica de boa. Oh, meu Deus! Olha, <coughs> <coughs> Rapaziada, rastreamo ela. Tá, tá de boa. <risos> Rapaziada, o tio então bastante tentáculo grego ali, hein? Vamos se ligar, hein? Altamente guardião do espaço e das galáxias, tio. Vamos se ligar com o Leon tá com problema agora, hein? Vamos se ligar ali, ó.